E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar os estados físicos da água. E você já deve ter ouvido falar que a água possui três estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Mas você sabe qual é a diferença que existe entre eles? É isso que vamos ver nesse vídeo. E vamos começar pelo estado líquido, que é o que já estamos acostumados a ver. Esse estado é encontrado em maior parte do nosso planeta, por meio de rios, lagos e oceanos. E nele, a água não possui forma própria. Na verdade, se adapta ao recipiente em que está. Além disso, nesse estado, as moléculas da água estão mais afastadas umas das outras, mas o que isso significa? A água é composta por pequenas partículas que chamamos de moléculas. Portanto, nesse estado, elas ficam um pouco mais livres. Já no estado sólido, que você pode associar como um cubo de gelo, essas moléculas ficam bem próximas umas das outras e quase não se movimentam. Geralmente, encontramos essa forma nos icebergs, na forma de gelo que você coloca na geladeira, nos picos de montagem, e por aí vai. O interessante desse estado é que ele tem forma e volume bem definidos. Por exemplo, se você tem um copo e enche de água, e leva para um congelador, depois de um certo tempo, quando você tirar o gelo do copo, esse gelo vai ficar com o mesmo formato do copo. Por fim, no estado gasoso, que é quando a água assume uma forma de gás, as moléculas estão bem afastadas umas das outras. Outras, e, por causa disso, não possui forma bem definida e, por isso, pode se mover por todo o espaço do recipiente. Basicamente, você pode ver que a grande diferença entre esses três estados é a distância entre as moléculas. No estado sólido, que é o que você pode ver aqui nessa imagem, a água tomou a forma do recipiente e se transformou em gelo. Nessa outra imagem, a água ocupa a parte de baixo do recipiente. E, por fim, nessa última imagem, o gás ocupou todo o espaço do recipiente. E, claro, essa molécula de água é formada por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. E eu falei isso porque agora vamos ver na prática em um simulador que se chama PHET colorado, e vai ficar bem fácil de ver como isso funciona de fato. E Veja que interessante. Aqui nós temos um recipiente e temos várias moléculas de água. Além disso, nós podemos alterar entre o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso e ver o que acontece com elas. Também podemos aquecer o recipiente e ver o que acontece com as moléculas ou esfriar. Vamos fazer alguns testes. Primeiro, vamos olhar para o estado sólido. Note que as moléculas estão bem próximas umas das outras. e, Além disso, elas estão ocupando a parte de baixo do recipiente, quase que tomando a forma dele. E Se alterarmos para o estado líquido, veja que todas as moléculas estão na parte de baixo do recipiente. Além disso, elas conseguem se mover um pouco mais se compararmos com o estado sólido. Podemos até voltar para comparar. No estado sólido, as moléculas parecem que vão ficando mais grudadas umas nas outras. Já no estado líquido, parece que elas conseguem se movimentar um pouco mais. Tem uma distância um pouco maior entre elas. Já no estado gasoso, as moléculas estão indo para todos os lados do recipiente e não estão tão próximas assim umas das outras. A grande diferença entre esses estados físicos é a questão da distância entre as moléculas. E claro, eu não vou entrar muito em detalhes nessa aula, mas é possível mudar de um estado para o outro apenas alterando a temperatura do recipiente. Veja bem, se você aquecer o recipiente, as moléculas parecem que vão ficando cada vez mais agitadas. E como estávamos no estado gasoso, não vamos ter nenhuma mudança. Mas se esfriarmos, parece que a agitação delas está diminuindo. E se continuarmos, vamos alterar a água do estado gasoso para o estado líquido. E se continuarmos diminuindo essa temperatura, a água vai para o estado sólido. Então, a temperatura tem tudo a ver com o grau de agitação das moléculas e esse simulador é tão interessante que ele permite testar isso com outros elementos e ver o comportamento no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Aqui também tem o argônio e o neônio. Enfim, o grau de agitação dessas moléculas de água que vão definir em qual estado ela está. Por fim, temos três imagens aqui que representam esses estados no nosso dia a dia. Primeiro, temos temos o gelo, que representa o estado sólido. Depois, um copo com água, que representa o estado líquido. E, por fim, temos esse bule aqui, que tem um pouco de água dentro dele. E quando você começa a aquecer, essa água vai do estado líquido para o estado gasoso. E eu sugiro que você tente pensar em outros exemplos do cotidiano em que você encontra a água em seus diferentes estados.